Se liga nisso que eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador, olha só. Eu quero te mostrar, neste exato momento, qual o produto que eu vendo, ó. Você pode ver aqui, ó. Então, nos últimos 10 dias foram mais de 10 mil reais em vendas. Nos últimos 30 dias, como você pode ver, está filtrado aqui. Eu vou te mostrar tudo agora, mas esse produto me gerou mais de 57 mil reais nos últimos 30 dias. Eu vou te mostrar agora qual produto que é esse e como que eu faço para vender esse produto agora através da Hotmart. Música Mais um vídeo no canal, me chamo Junior Moreira e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você qual produto que eu vendo e como que eu faço pra vender, fazendo aí mais de 50 mil reais, como você pode ver ali no início do vídeo, ali na tela, no celular, no meu computador, mais de 50 mil reais por mês com apenas um único produto através da Hotmart, beleza? Bom, antes de mais nada, vamos. Só pegar minha linha, ó, oh, e antes de mais nada, só pra você ver, ó, tô descalço mesmo, tô dentro da minha casa, não repara, tá? Tô aqui com o meu. Computador, ali tá a manete ali, o controle do videogame, né? Porque tava jogando um fifinho ali agora mesmo. E se liga, ah. o dia tá lindo, ah. ah. né? Mas bom, deixa eu só organizar aqui as coisas. Aqui ó, deixa eu pegar essa folha desse caderno que nós vamos utilizar. A caneta tá aqui também. Nós vamos utilizar. Eu quero te mostrar agora exatamente isso daqui. Olha só, como que você tá, pode conseguir ter esse negócio aqui ó. Eu vou, eu vou atualizar minha tela da Hotmart para não ter desculpas, tá? Olha só, vou atualizar a tela que tá carregando aqui, como você pode ver, olha só, pronto, carregando, enfim, olha só, você pode ver nos últimos 7 dias na Hotmart, né? 10.700 reais em vendas, caramba, mano, vamos começar a usar a furadeira agora, não é possível, tá? Isso aqui é a média de venda, se pegar aqui, ó, vamos filtrar aqui os últimos 30 dias, só para você tomar noção, ó, 30 dias, vou clicar aqui em aplicar agora vou clicar aqui em filtrar, olha só, 30 dias, pode ver que a média diária aqui, olha só, é 3.000, 1.400 aqui, 2.800 aqui, 1.600, é, os dias ruins, olha só para você ver, 1.000, 1.300, 2.800, como você pode ver, e por aí vai, tá? É, no total aqui, olha, nesses 30 dias, 57.900, ou seja, podemos dizer, podemos arredondar aqui, talvez, para basicamente 60 mil reais através da Hotmart com o um único produto tá isso aqui é venda de apenas um único produto através da internet tá é um produto que não é meu quem me acompanha já sabe meus produtos tá estão em outra plataforma estão lá na Edus, que é uma outra plataforma de venda através da internet na Hotmart eu vendo mais é, produtos que não são meus como afiliado e por aí vai só que aqui é apenas um produto eu vou te mostrar aqui qual produto que é esse, tá esse produto que eu vendo é no nicho de trader esportivo que que é isso é apostas esportivas Ok é este produto aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, vou filtrar aqui os resultados, relatórios, ok? Vou pegar aqui relatórios, relatórios de produtos promovidos, cadê? Vamos achar aqui, ó, não tô achando, não tô achando, aqui ó, receita por produtos, não é isso que eu quero, que receita detalhada por produtos, é isso aqui, ó, pronto, agora então, nós vamos pegar aqui, ó, este produto aqui, ó, futebol virtual, este é o produto, tá, que eu tenho vendido aqui como afiliado através da internet ok neste caso aqui ó vou te mostrar ele aqui na, na Hotmart que às vezes não sei se você tem interesse em vender produtos desse nicho mas é este produto aqui ó porque eu quero mostrar para vocês que produto que é esse chama Golden Golden Rule ok é esse daqui ó tá o produtor chama Lucas Chimenez tá o produtor desse produto chama Lucas Chimenez esse cara aqui, esse cara aqui é o produtor desse produto, tá? E é um produto muito bom. Primeiramente, a questão que é, por que que eu vendo o produto desse nicho, tá? Ai, caralho, mosquito. Ah, do nicho de trader esportivo. Caramba, um mosquito tá voando aqui, mano, que tá me atrapalhando, ó, ele ali. Ó. Mas enfim, por que que eu vendo produto desse nicho de trader esportivo, primeiramente falando, tá? Primeiro, porque é um nicho que... É um nicho, tecnicamente falando, fácil de se vender. Eu analiso três pontos importantes quando eu vou pegar um produto para vender, ok? E você pode analisar isso para você também. Primeiro, você tem demanda dentro daquele mercado. Então, o, o nicho de trader esportivo em si é um nicho que tem muita demanda, né? Todo mundo gosta de esportes, todo mundo está buscando ganhar dinheiro, ok? Pesquisa também se aquele nicho, se aquele produto, se aquele mercado é um mercado que movimenta muito dinheiro. E mercado de apostas não precisa falar muito, não precisa nem você pesquisar muito, porque todo mundo já sabe que é um mercado que dá. Muito dinheiro também, ok? E o terceiro é se gera resultados, ok? E uma das coisas que mais me fizeram, assim, querer entrar dentro deste nicho é exatamente isso, porque é um nicho que eu gera resultados rápidos. Então, o que, que, eu, o que, que eu quero dizer com isso, só para você entender aqui, ó. vamos aqui, ok? O que, que acontece? Uma pessoa, ela entra hoje, por exemplo, tá? Uma pessoa, ela compra hoje esse produto aqui, tá? Chama Golden Rule esse produto aqui, ó. Ela compra, tá? Esse produto hoje, vamos supor, ela vai entrar dentro de um grupo, no Telegram, ok? A entrada dentro de um de um grupo no Telegram, onde a galera, tá? O Lucas ali, o produtor, ele envia apostas para galera seguir, ok? A galera só tem que clicar no link lá que ele envia e seguir a aposta que ele mandou. O que que acontece? Porque que esse esse nicho vende de uma maneira, tecnicamente falando, fácil, tá? Porque o cara que entra hoje, ok? Se ele seguir as entradas que o Lucas mandar ainda hoje, ele ganha, ele recupera o valor que ele investiu hoje. E o que que acontece? Tem muitos depoimentos, tá? Vou colocar aqui, ó, prova social, que são depoimentos de alunos, tá? E tem muitos, e tem muitos depoimentos diários, basicamente, de pessoas que compram o produto e que no mesmo dia recuperam o valor e que no mesmo dia obtêm lucros, ok? Pessoas que lucram ainda no primeiro dia. Então o que acontece? Como gera resultado rápido, gera provas sociais, né? Ou seja, é, imagens e vídeos de pessoas obtendo resultado rápido faz com que as vendas deste produto façam, façam que aumente cada vez mais. Então, o nicho de apostas esportivas em si é um nicho muito bom para se vender. Tá? E aí, no caso deste produto em si, por que eu vendo este produto em si? Porque o resultado que o Lucas entrega é muito fora da curva lá dentro do grupo. Deixa eu ver se eu tenho, inclusive, o grupo aberto aqui. Se eu tiver aberto aqui, eu vou até te mostrar para você ter uma noção. Aqui, olha, eu tenho aqui, ó olha só para você ver, para você tomar uma base. Olha só, aqui é o resultado dos últimos dias. É, do grupo, cadê? Cadê? Cadê? Aqui, ó. olha só para você ver. Olha isso daqui, ó. 261 acertos nas apostas que ele mandou dentro do grupo contra 7 erros apenas. Olha só para você ver como é que fica os dias. Olha só, 16 a 0, 16 a 1, 18 a 0. Então, a taxa de acerto do Lucas é muito alta e isso faz com que as pessoas gerem provas sociais, gerem resultados, né um resultados e automaticamente através desses resultados dessas pessoas eu divulgo das minhas redes sociais, divulgo para minhas listas e automaticamente isso vai fazendo com que outras pessoas queiram entrar, é como se fosse um efeito manada, que vai puxando outras pessoas. Então por ser um nicho que gera resultado rápido, se torna também um produto muito fácil de vender, ok? E aí tá a questão agora do seguinte é, né, que as pessoas perguntam, tá, mas como é que você faz para vender, Júnior? Qual que é o segredo? Como é que você faz? É tráfego pago? É lista de e-mails? Como é que você faz isso daí? Bom. Todas as estratégias que eu utilizo né, de forma detalhada estão explicadas lá na minha comunidade, que é a comunidade Black. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas eu vou te explicar é, mais ou menos o processo de tudo que eu faço para conseguir vender tão bem este produto é, e um detalhe importante é que esse produto é de mensalidade, é um produto de ganhos recorrentes. Então, uma venda que você faz hoje, você recebe no outro mês novamente se a pessoa continuar pagando a mensalidade. Porque ela tem que pagar uma mensalidade para ficar lá dentro do grupo. Então, você vai acumulando vendas ali e acumulando ganhos. Então, se você fizer sem vendas, você ganha todo mês para aquelas sem vendas, entende? Você vai gerando ali um, uma bola de neve, tá? Isso é um ponto muito importante de se frisar. Mas aí a questão agora é que, tá? Como que eu faço para vender este produto. Eu vou explicar mais ou menos um passo a passo simples aqui para você, para você entender de uma maneira muito prática, muito simples, para você ver como que você pode conseguir vender também. Primeiro passo de todos aqui, tá? Depois que você afiliou o produto lá na Hotmart, o primeiro passo é gerar tráfego. Como que eu faço isso hoje, né? Para quem me acompanha sabe, eu tenho um canal no YouTube, onde eu gero muito tráfego hoje. Eu tenho um canal que hoje bate em média 150 mil né 150k 150 mil visualizações por mês em média então isso daqui olha 150 mil visualizações já dá para tirar uma boa é, média de vendas aqui de leads e tudo mais capturados tá só que eu também utilizo por exemplo o meu perfil no Instagram inclusive se você não me segue já me segue lá no Instagram tá bom vai é, tá aparecendo o meu Instagram para você já me segue lá tá bom então no Instagram eu utilizo basicamente aqui ó os stories ok e o Reels do Instagram, tá? O Reels traz muito resultado também, isso que é muito bom. Outro detalhe, tá? Geralmente, eu trago a galera aqui, ó, do YouTube e do Instagram, presta atenção agora, pro WhatsApp. Beleza, pro WhatsApp. Só que qual que tá o segredo aqui agora? Qual que é o macete aqui, ó? Eu utilizo uma ferramenta no WhatsApp, para você entender, que é uma ferramenta que manda mensagens é, quase que no modo automático, vamos dizer assim. Como assim no modo automático, tá? Você grava os áudios, ó. Por exemplo, aqui. Então eu já deixo vários áudios meus gravados aqui, como você pode ver. Ok? Deixo vários e vários e vários áudios gravados aqui com a minha própria voz, tudo bonitinho. Na medida em que as pessoas vão chamando aqui no WhatsApp, com apenas um clique. Por exemplo, se eu clicar nessa mensagem aqui, ó. Oi, tudo bem? Vai um áudio meu enviado para a pessoa, que é um áudio meu explicando para a pessoa. É, tudo direitinho. Então eu vou te dar um exemplo aqui, muito prático para você entender aqui, ó. Pronto, ó. Tem esse... Essa... Opa, esse aqui é um número meu mesmo, peraí, deixa eu te mostrar aqui, ó. Pronto, ó. Vamos pôr, esse cara aqui me chamou, tá? Ó, perguntou se tá tudo bem, tá? E aí, fala, brabo, de boa. Ó, eu cliquei aqui nessa primeira mensagem, já vai um áudio meu aqui, ó. Opa, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? É, lá segundo, ó. É, antes de mais nada, velho deixa eu só te perguntar o seguinte, só pra mim já ter uma noção, né? Você já aposta no mercado, já tem... resultado Aqui eu pergunto pro cara se ele já aposta no mercado pra eu entender um pouco melhor... Né, se ele já tem experiência ou não E aí na medida em que ele vai me respondendo eu Vou selecionando as mensagens que vai Aqui encaixando com as mensagens Até chegar nessa mensagem aqui ó, Que é a mensagem onde eu mando o link, tá vendo? O link do grupo, mas o curso E aí eu faço o vendo Só pra você tomar noção Essa ferramenta, olha só pra você Eu vou te mostrar essa aqui ó. Essa ferramenta me gerou já neste mês tá, ó, Este mês, hoje é dia, hoje é dia 24 tá, de novembro é, Aliás, de 23 de novembro de 2021 E essa ferramenta neste mês já me gerou 29.321 reais somente através dessa ferramenta, tá? Por quê? Porque tem vendas que vem direto do meu canal do YouTube, tem vendas que vem da lista de e-mails, tem venda que vem de tráfego pago e por aí vai. OK? Que vem dos stories do Instagram. E aí, o que que eu faço? Eu trago as pessoas para dentro dessa ferramenta, tá? E apenas com um clique eu vou respondendo a galera aqui, e aqui eu consigo fazer um número muito maior de vendas. Por quê? Só para você entender. Porque é o seguinte, porque aqui para essas pessoas eu estou conversando com elas em tempo real, eu tô tirando dúvidas, eu tô quebrando objeções. Então, geralmente todos nós, antes de fazer uma venda, Todos nós, antes, aliás, antes de comprar algum produto, geralmente a gente tem alguma dúvida. Quando você vai numa loja de roupas, às vezes você fica com a dúvida da, da, sobre o tecido da calça, sobre a, a blusa. Quando você vai comprar uma câmera, né, você quer ir na loja, você quer perguntar quantos pixels tem aquela câmera, qual, se, né, qual lente que fica melhor nela. É, você vai comprar um celular, você quer saber qual, né, quantos gigas tem aquele celular, qual processador. Então a gente sempre quer tirar alguma dúvida. Então quando você traz as pessoas para o teu WhatsApp para vender, você consegue ter uma taxa de conversão muito maior. E essa é uma das estratégias que eu faço hoje, tá? Eu faço tráfego, trago as pessoas para dentro do WhatsApp e vendo. E aí o que acontece? Neste caso deste produto, a conversão se torna mais simples porque o produto se vende muito fácil. Então, basicamente, ó, a sequência de vendas aqui é muito rápido. Olha, eu mando o áudio 1 e o áudio 2 para a pessoa, que é onde eu pergunto para ela se ela já conhece o mercado. Depois que ela me responde, eu mando o áudio 3, áudio 4 e áudio 5, que é um vídeo, é, mostrando aqui um resultado de dentro do grupo. E logo depois desse vídeo geralmente as pessoas já perguntam como é que faz para comprar E aí é onde eu já mando para ela que é o áudio como funciona o grupo mais o link E aí geralmente a galera compra E aí no mais aqui tem outras dúvidas aqui, que eu deixo salvas aqui que é Às vezes a pessoa pergunta se o produto é mensal, como é que funciona, o que, que é isso, o que, que é aquilo E aí eu deixo algumas mensagens já gravadas ali também é, dessa maneira Só que não necessariamente você precisa utilizar essa ferramenta você pode simplesmente trazer as pessoas o teu WhatsApp, ok? Pode trazer as pessoas pro teu WhatsApp e você mesmo responder. Porque no meu caso, eu utilizo essa ferramenta porque o número de pessoas que me chamam no WhatsApp hoje é muito alto. É mais de 100, mais de 200 pessoas por dia. Então imagina se eu tiver que gravar áudio para todo mundo, né? Eu vou ficar sem voz, entende? Mas no início, é, não precisa. Você simplesmente fazendo o tráfego pro teu WhatsApp e respondendo as pessoas manualmente, já você já consegue vender muito. E isso não somente para este produto, ok? Mas para qualquer produto de qualquer nicho que você queira vender. Beleza? Então, é basicamente isso que eu faço para conseguir obter essas vendas que eu faço hoje somente com este produto, basicamente, falando para você, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Deixe sugestões de vídeos aqui, deixa um comentário aqui me dizendo o que você achou para eu entender se você está gostando desse tipo de vídeo ou não, ok? E vou deixar o link da minha comunidade aqui na descrição também. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo e valeu!